Olá pessoal, tudo bem? Sou aluna do professor Roberto e estou aqui para dar um depoimento maravilhoso. Que eu fiz o curso com ele, né? Já concluí agora em janeiro, e já estou na batalha já. E aí, eu estou fazendo o trabalho de home care, estou indo nas casas das pessoas atender, né? E eu atendi uma cliente que ela me ligou que estava com muitas dores na, no, no corpo não conseguia pisar no chão que tava com, parece que tinha espinho nos, nos pés, aí eu atendi ela, fiz o protocolo geral né nos pés dela e trabalhei no ponto específico que foi no na coluna e na hora, em questão de 40 minutos ela tava boa e ela ficou muito agradecida, teve um resultado fantástico, então isso para mim é gratificante e tem outras também que eu atendi, eu atendi uma que ela estava chorando muito, estava desesperada, angustiada. Que ela saía com o veículo, não sabia para onde estava indo e pediu socorro, né? E eu falei assim: eu vou lá fazer, né? Como que eu fiz o, o Madre, que é o curso do professor, e eu trabalhei, né, nos pontos. E ela automaticamente relaxou e me disse que ela teve uma melhora e começou a fazer muito, muito xixi. Na verdade, estava eliminando as toxina, hum. né, do, do corpo, então, e tem vários, se eu for ficar falando aqui, vou ter vários depoimentos de, de clientes que eu tá atendendo. Então, eu tenho só a agradecer o professor, a Deus e a mim que peguei essa fantástica profissão que tá dando resultado e as pessoas tão felizes, fora a minha é, renda melhorou 100%, só tenho a agradecer, obrigado a todos e eu... É, digo a vocês que faça esse curso que vocês vão ter sucesso hein é muito gratificante obrigada para todos